Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você, espero que você esteja bem, não repare problemas técnicos aqui, vamos lá. Cara, eu vou mostrar pra vocês hoje é, como que vocês podem fazer 3% ao dia, começando com apenas 5 reais e vocês vão ver aonde isso vai dar. Então se você não tá, não tá entendendo, tipo, nossa, pra que que eu vou querer fazer 3% ao dia, o que que pode acontecer com isso, eu vou te mostrar aqui primeiro o conceito, beleza? Então, vamos lá. Esse aqui é o conceito, tá vendo? 5 reais mais 3%, que dá molde de 1.3, vira 5 e e vai. Beleza. Aí no dia seguinte, ou na entrada seguinte, você vai pegar esse 5,15 e por aí vai. Olha o que pode acontecer, meu amigo, se você fizer isso durante um ano. Então vamos lá para o final da planilha. 365 dias. E aí, tá bom ou não? 240 mil reais em um ano. Dá para você. É, chegar fazendo isso, beleza? É, e aí eu vou mostrar para você o mercado para você pegar esses 3% ao dia. Mas um ano é muito tempo, né? Então vamos começar, vamos imaginar que você possa aí começar com 100 reais, imaginando que a qualquer momento você pode perder esse dinheiro. A gente está em, em julho aqui agora, mais ou menos no meio do ano. Então vamos imaginar aí que faltam 180 dias né, para acabar o ano arredondando. Dá para você chegar aí a 20 mil reais se você estiver começando com 100. E qual que é o caminho? Você já conhece É a cara do site, que eu tô no computador. Você vai vir aqui embaixo, ó, odds menores de R$2,00. Tá vendo que é achado isso daqui, ó? Beleza. Aí vai ter todas as odds, você põe aqui próximas 24 horas. E a dica de ouro é, vai nos esportes coletivos que tenham bastante ponto. Vôlei, basquete, handball, que a chance de dar uma zebra é muito menor, ó. Aqui, ó, esse evento aqui, 1%, beleza. Vamos ver se a gente acha a outra bem baixo. Aqui não tem, no rugby não tem, futebol americano não tem, dardo tá aqui que tem de dardo aqui também não. Vamos ver no basquete, se a gente acha algum um ponto 3 está Aqui também é uma boa odd. Uh, vamos ver o que a gente acha aqui, um ponto 10 não. É, aqui ó um ponto 4, mas está um pouco perigoso, mas estaria para a gente tentar também tá pagando muito pouco, vamos ver no rangeball, rangeball também tem um pouco nove, e tênis tem pra caralho, pra uma caralho ó, tênis ali é pra selecionar essa aqui, essa aqui, essa aqui, tênis eu não gosto muito, prefiro esportes coletivos com pontos, mas como não tem muito aqui, vamos ver se a gente acha um no futebol, vamos ver, vamos ver se a gente acha aqui, eu tinha visto um aqui, cara, da China, se eu não me engano, ó, essa aqui tá espetacular, é só de 1.07. Bom, enfim, eu não vou conseguir achar aqui agora para a gente fazer essa entrada, né? É, daria para fazer ali pelo tênis. Ou você pode também é, mudar aqui o prazo, né? De 24, enfim, achar um outro prazo. Mas esse é o conceito aqui, ó. Você vem em odds menores que 2 e procura. E aí você vai achando e vai fazendo aí os seus 3% ao dia. E, cara, a chance nesses esportes coletivos aqui, a chance de tomar um head é muito pequena, é muito menor porque é muita coisa envolvida, porque assim, ó, futebol, a gente sabe que pode ter o time num dia ruim, pode ter uma falha individual, pode matar o time e da, e da red. Agora, vôlei, basquete, handball, cara, são esportes que tem muitos pontos, muitos gols, então a, a chance da zebra é muito pequena, então, cara, seleciona três ou dois, no máximo, no máximo três entradas que você vai fazer 3% ao dia, fechado? Valeu!